Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, eu sou a Elias essa é a minha esposa, Verônica Reis, e nós estamos aqui para inaugurar mais um quadro no canal, que agora é para tirar aquelas dúvidas sobre palavras complicadas do livro de Urântia. O livro de Urântia tem algumas palavras com sentidos próprios, ainda desconhecido pela humanidade. E a minha esposa, como não é uma leitora do livro de Urântia, eu trouxe para poder fazer esse questionamento E ela vai tentar deduzir Ela vai ver, eu vou falar para qual é a palavra E ela vai tentar deduzir o que, que é essa palavra O que, que significa Como um leitor comum Olha o livro de pela primeira vez E vê a palavra e, Hã? O que, que isso aqui significa? Então eu vou falar para ela dez palavras E ela vai tentar decifrar o que, que cada palavra significa Agora... <risos> <risos> o que que vai dar, eu não sei Vamos para a primeira A primeira palavra que eu marquei aqui Para ela responder é a palavra Malvoia O que que, claro, tinha que ser o malvora? Na né? primeira palavra do quadro Tinha que ser o malvora para vocês saberem também O que que é, qual o significado da palavra malvora que eu adotei Com tanto carinho como meu codinome Fala aí filha, para você O que que significa a palavra malvoia que que é esse cara, o que que é esse bicho O que que é isso, o que que você acha que é essa, pra mim, é muito fácil. Hum. Você, você é malvóio. Não, não sou. O livro de Urântia não fala sobre mim. Da, da, talvez, daqui a, sei lá, 10 mil anos, alguém possa falar que ah, tinha um maluco lá que escreveu, fez vídeo pro YouTube, aquele YouTube que é a coisa ultrapassada, que ele colocou os vídeos. Mas não é agora, não. Ah. Falando do livro de Urântia, o que seria Malvóio, na sua visão, como um não leitor do livro de Urântia? Malvóio? Hum. Olha, pra mim... É o nome de um anjo? Não. Nem é uma pessoa malvada também não. Né? Porque pessoa, tem gente que já me chamou de malvado, de malvin, de tudo outro foi nome. Malvoria, Eu vou ler para vocês a especificação direitinho. Até vou colocar aqui na tela. Ó. Tá aqui. A primeira das ordens de guia dos graduados é o ser que cumprimentou e se apresentou como guia para o primeiro mortal ascendente. Vocês imaginam, você está né, seguindo o caminho até chegar lá no paraíso. O primeiro mortal você diz que alcançou o paraíso, esqueci de completar. Então, esse Malvória, ele é o guia, né, o guia dos graduados, ele é um dos guias dos graduados, da ordem dos guias dos graduados, que complementou o primeiro e foi, se tornou o guia do primeiro ser humano que chegou ao paraíso. Vocês têm noção do que seria isso? É uma honra tremenda. E eu também adotei o nome Malvoria porque eu achei o nome bonitinho, né? É um nome forte, L.R. Malvoria, fica aquela coisa, sabe, Leandro Reis, leandro reis coisa brasileira, L.R. Malvoria. É uma coisa chique, né, gente? Então vamos para o próximo agora. E a próxima palavra, quem é leitor do Rio de Janeiro, por favor, não decola, porque ela não sabe. O que significa grande fanda? Grande Fanda Grande Fanda? É Vamos lá cê Significado É, você olhou lá assim, aí, aí, tal, tá, tal, tá, tá. tá, Grande Tá, tem Fanda. significado? Ah, tem, tem um significado, essa palavra significa alguma coisa Só um minutinho Fala de novo É gente, eu tô me sentindo no soletrando Pode falar você, Luque vou... <risos> Grande Fanda Grande Fanda? É Grande Fanda O que, que seria isso? Deve ser o que? É uma pessoa muito grande lá, sei lá. Grande fanda. Será que é um elefante grande? Fanda. Não. fanda. Ah, não sei, fanda. Sei lá, cara. É algum gnomo? Ah, um gnomo que é pequenininho? Grande gnomo. Ah, não sei, olha que nome estranho. Grande fanda. Não sei. Grande fanda é o nome do primeiro ser humano que chegou ao paraíso que foi é, guiado pelo Malvôria. Mas peraí, eu só conheço o Adão. Tá chorando? chorando. É que eu tô rindo. Tá tô... emocionada. Eu, é, eu, só... eu fico rindo, eu fico assim. Então, Grande Fanda é o nome do primeiro mortal que chegou ao paraíso e foi recepcionado pelo Malvôria. Não L.R., pelo Malvoria. Agora... Eu conheço como Adão. Ah, Adão? É o nome do primeiro ser humano. Que chegou ao paraíso. Adão nem foi ser humano. É? Corta! Corta? Não tem corte não. Aqui é ao vivo, é treino para ser live, então não tem corte. Vamos para o próximo. Para você, o que que seria um espornagem? Ah, não! Você tá lá lendo Deus. livro durante a lá Eu Que bodega é essa? Se for colocar no nosso vocabulário, ou sei lá, no nosso dia a dia. Eu tenho que pegar lá em cima para você agora. O nosso dia a dia, sei lá, uma pessoa esporrenta? E o que que é uma pessoa esporrenta? Ah, sei lá! Pode falar que aqui é canal adulto, não tem criança assistindo, não. Só tem maior 18 Não, esporrenta no sentido de dar esporro. Ah, brigar. Dá, brigar, assim, é. Então, espornagem é. é uma pessoa muito brigona. Ou, peraí, espornaja é um lugar, lá no céu... Lá no céu? Não, você, você não. Céus. Você diz o que mesmo, você diz... Hum. Ai, gente, é... Hum. Celestial... Lá no mundo celestial? É, no mundo celestial. É assim? É um, ah. é um lugar no mundo celestial, é isso? É. Não. Vamos lá. Espornagem. tá aqui, ó. São responsáveis pelo trabalho físico desde Jerusalém até Salvador. Os espornagens são. É como se fosse uma classe de animal. Só que é um animal. Mais inteligente do que o normal, eles são um trabalhadores. Mas que... é animal de verdade? Animal? É uma classe de animal celestial. Animal, animal, bicho? É, e tem um detalhe. Os espornajes em nosso universo... Ah, eu quase acertei, eu falei... Sei ah, lá. Não, falar, não. não, não, é, tá certo. Os espornajes. Eu confundi com um grande fanda que eu falei gnomo. Gnomo animal, para minha... <risos> É, deixa de ser animalzinho, né? Não, viu, é tá animado. vendo? Só, só, você só... Mas ó, os espornagens têm uma, uma particularidade que, para você aí que é, tenta entender, é, adaptar o livro de Urântia com o cardecismo sobre a reencarnação, os espornagens são os únicos seres do universo de Nebadon que podem reencarnar. Saber disso? Então peraí, existe reencarnação no livro de Urântia? Existe? Um ser que pode ter a reencarnação, mas como que funciona a reencarnação dele? Ele usa o corpo dele para trabalhar, porque ele é um animal trabalhador, é um animal que trabalha, usa o corpo físico dele para fazer trabalhos forçados, né? trabalhos mais assim, é, é, elaborados, porém forçados. É uma classe diferente de animal, é um animal que pensa melhor que outros animais que nós temos aqui na Terra. Então, quando esse animal, o corpo dele está desgastado, Aí lá, os seres celestiais lá, que eu não sei qual é a classe, eles retiram a essência de vida do escornajo e a data num corpo novo. E ele continua fazendo o trabalho dele. É tipo uma regeneração, vai se regenerando? Torna então, é de corpo. É como se você comprasse o um carro e colocasse o um piloto. Tira o piloto bota do carro. Mas ele continua fazendo o trabalho. Mas é faca. só esse? Só que Só, que... Esse. só o espornagem. Ah e tá, é esse... só essa classe só animal. É, só o espornagem que pode reencarnar em nébado. Então, meu querido, se você acreditava até hoje em reencarnação, ó, oh, na outra vida eu fui um rei, na outra vida eu fui um príncipe, na outra vida eu fui um cantor e tudo mais, ah, eu tenho lembrança do passado de alguém, esquece. Ou você esquece e abandona o livro de Urântia, ou você abandona a teoria da reencarnação e continua lendo o livro de Urântia. Porque uma coisa não se encaixa com a outra. É meio estranho, porque se o livro de Urântia não fala sobre reencarnação, por que, que tem esse bicho que se reencarna? Porque ele é o único que reencarna. Ah, mas não existe reencarnação. Seres humanos não. Só esse bicho privilegiado. Não é um privilégio, é uma necessidade. Ah, então ele nunca morre? Ele morre o corpo, mas a, a essência de vida dele continua. Ele não tem alma, ele tem uma essência de vida que vai continuando. Entendi.